Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kendi e bem, hoje eu tô aqui só pra falar sobre o, o negócio de membros do YouTube, né? Sabe aquele botãozinho que você aperta os outros, você pode se tornar membro um valor, então, então eu, eu acabei resolvendo fazer um pra, pro canal. Não porque eu, ah, eu só quero o dinheiro e essas coisas, não. Eu tô fazendo um desses só mesmo pra ajudar um pouco mais as contas aqui em casa, Ajudar com coisas tipo, né, pra minha irmãzinha assim, Giovana que é uma bebê, ajudar meus pais com as contas e tal, né, eu sempre, fa eu sempre faço isso. Eu tô no YouTube na verdade para isso, para ajudar. E agora vocês vão poder me ajudar sendo membros, quem quiser, né, lembrando, não precisa de ajudar quem não puder, tá? Só assistindo os vídeos tá ótimo, para quem não pode apoiar, né, né ser membro. Mas quem puder ser membro aí, se quiser ajudar. É só virar membro aí a é 5 reais no Brasil e no resto, no, nos Estados Unidos eu acho que é nesse valor aí que eu tô colocando na tela agora. E você sendo membro, você simplesmente vai ganhar uns um emotes e também o seu seu selo de fidelidade. Né, de que Tem aí todos os selos para todos as, os tipos de datas aí. Bom, enfim, é só isso que eu só queria avisar aqui nesse vídeo. Então, quem quiser apoiar aí, seja membro. 5 é, reais aí e esse valor é aí na tela nos Estados Unidos. E é só isso e falou.